Bom dia, amado Ser de Luz! Gratidão por se abrirem para mais uma conexão com a Mãe Maria. Hoje é o nosso sexto dia do ciclo de meditações de 21 dias. Acomode-se de forma confortável. Acalme a sua mente. Relaxe cada músculo do seu corpo, e receba as bênçãos de Mãe Maria, enquanto respira profundamente. Amado Ser de Luz, conecte-se com a Mãe Maria a partir do seu coração. Hoje, tudo que receber de Mãe Maria, cada emoção, cada sensação, adicione a mesma emoção ou sensação que vivenciou em algum momento, para potencializá-las. Perceba que Mãe Maria está à sua frente, de braços abertos. Se abra para receber esse abraço carinhoso, gostoso e lembre-se de um abraço que recebeu de alguém que te ama muito. Fique nessa sensação por alguns instantes. Lembre-se de algum momento na sua vida que precisou muito de ajuda. E essa ajuda veio como por um milagre. Mãe Maria estava lá com você, te envolvendo com o seu amor incondicional. Você mereceu, por isso seu desejo foi realizado. Você é um ser de luz. Você pode tudo o que desejar ser ou ter. Peça do fundo de sua alma. Mãe Maria te concederá. Deseje paz, harmonia, felicidade, saúde, prosperidade. Ela te concederá. Basta que peça e vá de encontro a elas. Viva a paz, a harmonia, a felicidade, a saúde, a prosperidade em cada momento do seu dia. Viva com amor, viva com alegria, viva com um sorriso no rosto, viva com ternura. Ame, brilhe, caminhe, cante, dance, sempre com Mãe Maria em seu coração. Lembre-se sempre de ser grato. Você é luz. Você é uma centelha divina. Você é Deus em ação. Tenha um lindo dia, abençoado. Viva mais um dia de alegria, paz e amor. Namastê.